Então, gente, nós estamos aqui ainda na, na, na linda cidade de Vitória da Conquista, né? Eles aqui vendem ovos caipira, né? Olha, ovos caipira de verdade, né? Por um preço bem pequeno e tem muita variedade, viu? Tem muita variedade, tem muita coisa. E o mercado dessas horas tá fechando já aqui, mas ainda tem muita coisa boa, muita coisa bonita aqui. É muito grande isso daqui, Deve dar umas três quadras de tamanho Esse daqui é muito grande mesmo, de verdade, tá? E tem muita coisa boa, muita coisa bonita Muita utilidade para sua casa no dia a dia, né? Tem mercadorias diversas, tá? Então tem muita coisa boa aqui mesmo Eu vou mostrando pra vocês E o pessoal almoçando aqui com churrasquinho delicioso Acho que até eu vou dar uma paradinha aqui para pegar um espetinho desse, né? Quanto custa o espetinho aqui, moça? R$ 250. 2,50, né? Olha só que delícia Vou matar você de vontade aí, né? É, eu vou parar aqui pra comer um porque Eu não sou bom. Olha aí, gente Nós estamos aqui na linda cidade De Vitória da Conquista Olha quanto produto bom Quanta mercadoria boa, né? O que é esse, esse daí que você tá pegando, moça? É o... Não, aquele lá, miudinho, aquelas foi, é o coentro, é o coentro, a cuento. semente do cuento, né olha só, para que que serve mesmo esse Pode daqui? Para fazer com alho, para temperar a carne, para temperar a carne, pra... olha só como é que ela corta a couve, gente, olha só para você ver, olha o dedo, olha o dedo, nossa mãe, e ela ela vai, faz olhando onde isso aí? Eu, eu compro há cinco anos. O mundo inteiro vai para o YouTube, né? Tudo, é tudo. só se olhar no YouTube por lá, é professor. Boina tá. Você vai encontrar. Olha só que habilidade, né? Que beleza que Deus abençoe. É muito bom. Ela é muito simpática, muito legal. Deus, ab Deus abençoa, viu. É só olhar lá depois, você vai encontrar lá no, no YouTube, tá? Então nós temos uma imensidão aqui, é muita coisa. Olha, você vê cada pavimento, cada monte de coisa. Mostrando aqui pra vocês abóbora, capuchá, tomate, alho, repulho. Nós temos aqui o cará, né? Nós temos ali a gengibre manga né nós temos tem um monte de legumes um monte de coisa boa né a abóbora já picadinha os companheiros ali trabalhando ó. olha que habilidade que ele tem para cortar essa abóbora olha só olha que habilidade olha a mão meu companheiro olha só <risos> que beleza né ó. isso nós estamos aqui na linda e maravilhosa cidade de vitória da conquista como que é seu nome mesmo, companheiro? É Bia. Bia? Ah, tá, Bia de Ceasa. Então é muito bom o pessoal ali almoçando também, tem muita coisa boa. Então, gente, prosseguindo aqui, nós estamos na linda cidade de Vitória da Conquista, olhando o pessoal vendendo bastante mercadorias boas, bastante gente bonita trabalhando, né? Olha, isso aqui é muito grande, tem muita fruta boa. Muita mercadoria boa. Como chama aqui, meu amigo? É... Deixa eu pôr aqui o nome Sacolão aqui. essa é Sacolão Saúde, é, Sacolão Saúde. tá aqui, eu Vou deixar bem registrado esse daqui, ó. Aqui é o endereço da felicidade. Você quer frutas de. É, frutas de qualidade, frutas boas, frutas excelentes. O que, que mais nós temos aí, amigão? portada, gracia manga, tem tudo aqui na Tem de tudo, olha, só mercadoria selecionada, muita coisa boa nós estamos aqui na linda cidade de Vitória da Conquista o que é esse aqui mesmo meu irmão? Maracujá do Mato esse aqui é o famoso Maracujá do Mato né? só que eu não conhecia também né, o abacaxi que a gente já conhece olha só o cará, né? esse é o cará né? é o cará, olha só que beleza né a gengibre isso aqui é muito grande, muito bom e eles já estão fechando já essas horas né Estão fechando, mas ainda tem muita mercadoria bonita, mercadoria boa, né? Muita gente boa, o pessoal aqui é muita gente boa mesmo. Vale a pena você vir até Vitória da Conquista, e Bahia, viu? E conhecer essa fortaleza que tem aqui, essa maravilha. É que agora eles já estão fechando, já. Então, não, eu cheguei bem nessas horas que estão encerrando aqui agora, né? Mas estão vendendo bastante coisa boa, pimentão. É muita coisa bonita, olha só que beleza! Olha só que beleza e tudo baratinho, né? Olha só, chegamos na outra barraca aqui. Olha para você ver o preço do coco aqui. Nós estamos aqui na linda cidade maravilhosa de Vitória da Conquista. O coco é dois reais. É de verdade esse preço, moça. É esse aqui é de 2,00 aqui está de R$ 5,00 Olha só. Que beleza, né? Como vocês conseguem vender essas coisas baratas? Nós lá em São Paulo paga 10 reais um coco desse, 8 reais, né? É muito bom mesmo. Nós temos de tudo, né? Pessoal bacana, nós estamos aqui na linda cidade de Vitória da Conquista. Só que já cheguei no final do expediente aqui, estão encerrando. Lindas flores para presente, né? Nós temos muita coisa boa aqui, né? Como que é o teu nome mesmo? Como que é seu nome? Ana Maria. Ana Maria de Vitória da Conquista aqui do, como é que chama aqui o Mercadão Municipal? Como é que é? CEASA Central. Ah, é o CEASA Central aqui de Vitória da Conquista, viu? Quando você estiver aqui como em Vitória é? da Conquista, vale a pena você visitar a barraca da Ana Maria aqui, ó. Ela vai estar aqui à exposição, isso aqui é tudo verdade, não é? De é... Segunda a sábado. é de segunda a sábado aqui, nós estamos aqui, tá? Então, continuando nossa filmagem, nós estamos aqui na linda cidade de Vitória da Conquista. Aqui o forte daqui mesmo tem muitas coisas, rapadura, é bem artesanal, é queijo, requeijão, ricota, manteiga, né? Aquela manteiguinha pura, ó. Você aí que te desce aquela manteiga de garrafa, olha lá, que beleza, que maravilha, né? Mel e tem um monte de outras variedades, paçoca, né, ó. Tem muita coisa boa. Esse aqui é a paçoca de, de carne, né? Ou de minduinhas, Não daqui? é paçoca, é, que que é tempero. Tempero, esse dali é o tempero, <risos> eu tô falando é enganado. É tempero baiano. É, vale a pena você vir aqui conhecer essas maravilhas, né? E.. Aqui nós estamos na linda cidade maravilhosa de Vitória da Conquista e tem muito produto bom, muita mercadoria. Vale a pena você vir nessa cidade fazer uma visita aqui para os companheiros, companheiras e tá. E olha só aqui, ó, o endereço certo aqui da Felicidade. É só você vir aqui e fazer a sua compra. Tem muita variedade aqui, ó. Tem muita coisa boa, viu? Tem bastante coisa boa. Muito produto bom, muita maravilha, viu? Então é só você chegar até a linda cidade de Vitória da Conquista e vir fazer suas compras aqui, que aqui é muito bom de verdade. Sem contar que aqui é uma família trabalhando, né? Um pessoal muito bacana, muita gente boa aqui, tá? Então, prosseguindo aqui, você vê que nós temos bastante novidade, tem muita coisa bonita, né? E o pessoal trabalhando, o pessoal bonito. Então, nós estamos na linda cidade de Vitória da Conquista, né? Então, aqui nós temos variedade de coisas: abóbora, né? Tem bastante coisa aqui bonita. E tem bastante variedade aqui mesmo, de verdade, tá? Mas tem manga, tem, tem tudo aqui. Tem tudo que você encontra nos mercados e muita coisa que não encontra em outros estados, né? nós estamos na linda cidade de Vitória da Conquista, né? Essa cidade é uma cidade maravilhosa e vale a pena estar registrando todos esses momentos aqui, entendeu? Então nós estamos registrando, a comadre aqui fazendo aqui. O que, que você está fazendo aí, comadre? Está limpando a cebola, preparando para vender, é isso? É, né? Então tá bom. Bom trabalho para você pessoal almoçando aqui também é muito legal nós temos muita variedade aqui né olha só quanta pimenta que eu não sei eu falar o nome das pimenta né mas nós temos muita pimenta muita variedade Tem pimentas de vários jeitos de pimentas você pode dar uma entrevistinha para mim aqui não Pode? Como que é o seu nome mesmo? Como que é o seu nome? É que nós estamos gravando, vai pro YouTube, pro Facebook, tá? A gente está filmando para isso. Você tem pimenta de toda espécie de pimenta, né? É. É um prazer, Maria Raimunda. É, nós estamos continuando filmando aqui Vitória da Conquista. Esse é o Ceasa daqui, né? O SEASA de Vitória da Conquista. Tem muita coisa boa, muita coisa bonita aqui. Nós estamos aproveitando filmando, né? Tem muita gente vendendo as coisas, tá? Então, você está na linda cidade de Vitória da Conquista. É, vale a pena você vir nessa maravilhosa cidade e fazer uma visita aqui no, Ce, no Ceasa, Ceasa Municipal. É um mercadão, viu? Tem de tudo, tudo, tudo, tudo e mais um pouco. Muita mercadoria boa, um povo muito bom, muito acolhedor, muito hospitaleiro, tá? Muito bom, de verdade mesmo, viu? E tem de tudo, né? Tem até o famoso coentuzinho, que esse aqui é o famoso que não deixa... Ficar fora dos temperos, né? que isso aqui é para fazer o tempero da boa carne, não é isso, amigo? Então é muito bom. Tem, tem muito produto bom aqui: tem limãozinho galego, aqui tem a cebolinha, pimentão, para você fazer o seu tempero bem temperadinho, mesmo maracujá do mato, né? e muita mercadoria boa aqui, viu? E muita gente boa trabalhando. É isso daí. Vou encerrando por aqui hoje e deixando o meu abraço para todos vocês tá? é continuando aqui nós temos muita coisa boa que muito lugar você procura, você não encontra e aqui em Vitória da Conquista você encontra né? tem muita variedade aqui nós temos o verdadeiro cará, o chuchu, tomate, o pepino abóbora capuchá, outra abóbora né e outros legumes mais né, nós temos bastante variedade mesmo, de verdade né e o pessoal trabalhando, que é muito bom né e é muito grande aqui, nós temos bastante variedade mesmo, de verdade né e nós temos o pessoal trabalhando, nós estamos na linda cidade de Vitória da Conquista ó quantos legumes, quantas frutas, quantas coisas maravilhosas aqui né e o pessoal trabalhando aqui que não para. Olé, olé, é. Como que é o seu nome mesmo, moça? a... Como que é o seu nome? Você que é dona do... Faz entrevista que é né? É bom, a entrevista é bom. Como que é o seu nome mesmo, moça? É Stephanie. Stephanie. Então aí depois você vai dar uma olhadinha, você vai ver lá no YouTube, no Facebook. Essas maravilhas que vocês vendem aqui na Vitória da Conquista Jabuticaba Vou provar uma também para vocês verem Que é uma delícia Jaca, eles têm de tudo aqui E o rapaz não quer falar não Ele tá escondido ali, né Como é que é o seu nome, meu amigo? Maurício. Maurício É só você procurar lá Professor Boina, você vai encontrar No Youtube, no Facebook Aí é 6. Aqui tem um abacaxi, tem manga, tem tudo que tem num bom lugar, você vai encontrar aqui. Ó, Nós estamos mostrando e registrando tudo aqui, né? Estamos registrando tudo isso aqui, que nós vamos levar tudo pro Facebook, amigo. Como que é o seu nome? Eu sei que eu comando a banca aí. Você que comanda aqui, né? Então, nós estamos registrando para pôr no Facebook, no YouTube, viu? Aqui nós estamos na linda cidade de Vitória da Conquista. Tem muito produto bom, muita coisa boa aqui. Quanto tá o milho aí, meu amigo? R$ reais o pacote. R$ reais o pacote. Olha que beleza de milho, né? Se você quiser encontrar esses vídeos, é só olhar no YouTube, no Facebook, Pô lá Professor Boina. Você vai encontrar lá, tá? muita mercadoria boa aqui na linda cidade de Vitória da Conquista, muita gente boa trabalhando, prestando serviço, outros comprando, muita coisa boa aqui, nós vamos mostrar o rapaz descansando que deve ser hora do almoço, né? Bom dia meu amigo, boa tarde, né? Muita coisa bonita aqui, né? Nós estamos filmando e estamos mostrando muita coisa bonita, muita coisa boa aqui, né? Então vale a pena você vir até a vitória da conquista e aproveitar essas mercadorias que aqui nós temos de tudo. Nós temos o famoso colorau, pimenta do reino, nós temos o açafrão da terra, que é o cúrcuma. É, nós temos bastante buchinha para tomar banho, né, comadre? é comadre? Não é isso? O açafrão, que isso aqui é um remedião para o corpo inteiro, é o cúrcuma, antibiótico cura até câncer, isso daí, tá? O açafrão da terra, você que não conhece o açafrão da terra, o cúrcuma, é esse produto, é muito bom mesmo, né? Então nós temos muita variedade aqui, muita coisa boa, muitas frutas bonitas, muitos legumes, e o pessoal trabalhando, muita gente boa trabalhando, né? Vale a pena mesmo você conhecer Vitória da Conquista essa linda cidade da é, já estive dando uma olhada nos temperos lá estava olhando lá é muito bom aqui é a, a feira é enorme essa feira muito grande nunca vi coisas iguais aqui nós temos mais ou menos umas duas três quadras de tamanho de, da feira aqui, é muito grande muito bonito aqui e nós temos de tudo aqui, nós temos goiaba, tem, é, tem um monte de fruta que eu até nem lembro o nome, né? E é muita fruta boa, tem muita coisa boa aqui. Nós estamos na cidade de Vitória da Conquista. É muito grande aqui a feira, o mercadão aqui. Tem muita coisa boa mesmo, de verdade, viu? <risos> Então gente, aqui eu tô mostrando pra vocês um pouco da cidade é, aqui do Nordeste da Bahia, né? Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, essa cidade linda, maravilhosa. E nesse momento aqui eu tô filmando aqui, saí daqui porque o carro não me atropelar. E aqui na, no feirão aqui, tipo assim a. Mercadão, né? Mercadão Municipal, né? Muita gente bonita passeando aqui também, né? Olha só. Então é um lugar muito maravilhoso, um povo acolhedor, né? A cidade é linda e é maravilhosa a cidade, tá? Então eu tô filmando aqui mostrando pra todos vocês aí. É, de onde você estiver, dando uma olhada que a cidade é bonita. Eu vou descendo aqui, né? Aqui ali tá o, o mercado municipal que é muito grande, é imenso, viu? Dá tipo assim umas duas quadras ou mais. É muito grande o mercado municipal. Tá? Eu vou estar tá mostrando para vocês, talvez está fazendo um pouco de barulho, porque está ventando um pouco, né? Mas eu vou fazendo essa reportagem aqui mostrando para o Brasil. Vou dar uma travadinha no vídeo e vou prosseguir ali. Então continuando com a nossa filmagem aqui em Vitória da Conquista. Olha só que beleza que nós temos aqui, a rapadura, essa é a verdadeira rapadura, né? É a feita da cana direto, não é isso? Nós temos outras qualidades de doce, que doce é esse aqui, amigo? É Essa daqui é a pasta de aipim aqui, ele tem diversos doces, diversas outras, é, eu acho que licor, né? Outras bebidas, outras coisas, que eu não sei o nome, tem tanta coisa aqui. Tem variedade muito grande aqui. Isso daqui o que é, meu amigo? A manteiga de garrafa, Para você que não sabe, ali tem o mel, que eu tô reconhecendo, Eu sei que é o mel, né? Olha o tamanho dos doces, aqui doce de goiabada, doce de leite, queijo. Olha quanta variedade nós tem aqui. Pelo jeito isso aqui é o requeijão, né? Esse aqui é o requeijão, né? E esse daqui o que é? É o queijo curado, né? Mas ele tem muita variedade como os outros. Vale a pena você vir para a Vitória da Conquista, conhecer essa linda cidade maravilhosa e o um monte de variedade que tem aqui, viu? Eles têm muita coisa boa mesmo, de verdade. Tem muita coisa bonita mesmo aqui, viu? Então, continuando com a nossa filmagem aqui em Vitória da Conquista, olha só que beleza que nós temos aqui. A rapadura, essa é a verdadeira rapadura, né? É a feita da cana direto, não é isso?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 Tem é muita coisa bonita mesmo aqui, viu? Muita coisa bonita mesmo Muita uva, melancia Quanto tá a melancia aqui, moça? Quanto tá a melancia aqui? Hã? Doze reais a, a peça? Olha que beleza Olha o preço só Vale a pena você vir até Vitória da Conquista conhecer Tem é muita coisa boa Muita fruta boa Olha só o preço do coco da Bahia Aqui, ó 2,50 a peça, viu Cada coco é R$2,50 A uva, né ó, Uvas boas, selecionadas Muita mercadoria boa, né Muita coisa boa Isso é Vitória da de... com Muita gente bonita vendendo aqui, ó Você vai sair no Youtube, no Facebook ó, Coco da Bahia Somente dois reais, Olha, dá R$2,00 Coco as 1,50 Por que, que você vende tão barato assim, meu amigo? É o preço É aqui na linda cidade de Vitória da Conquista viu? Mostrando para o Brasil e para o mundo Isso daqui vai direto para o Facebook Para o Youtube É só vocês entrarem lá e ver lá Professor Boina Então, aqui entrando para dentro do a Feira do Mercadão, né? É uma imensidão aqui, é muito grande, é muita coisa. Na linda cidade de Vitória de Conquista, tá? Mostrando para vocês como um outros lugares. Mas tem variedade, tem produtos aqui que por aí é difícil de encontrar, né? Esses produtos, né? Então, tem muita variedade, tem muitas coisas bonitas para estar tá mostrando, tá? Então, vamos dar no ar. Esse é o mercadão aqui de Vitória da Conquista A linda cidade de Vitória da Conquista Pessoal humilde, pessoal bacana, pessoal trabalhando Olha o aí, pessoal, abóbora, né? Rapadura, tem muita coisa bonita, rapadura de verdade, tá? E outras monte de outras variedades, né? Que nós temos aqui mostrando para vocês A loja do nosso amigo aqui Como é que é o seu nome mesmo, meu amigo? Damião, é um prazer, Damião, você tá? pode olhar no, no Facebook, no Youtube, você vai encontrar esse vídeo depois, tá? E agora prosseguindo a nossa gravação, eu tô aqui já de outro ângulo aqui mostrando para vocês essa beleza de Vitória da Conquista aqui, o Mercadão aqui né, Mercado Municipal mostrando para vocês. E vale a pena registrar esses momentos, né? Porque são lojas normal de roupa, com várias variedades, mostrando pra vocês, né? É como se fosse em outra parte, qualquer outra parte do Brasil. As feiras, né? Nós estamos mostrando aqui uh, as lojas de roupa, bastante lojas de roupa, né? O pessoal até almoçando aqui, né? E depois é muito bacana aqui. E é como todo um outro lugar, né? É muito bonito aqui. Nós estamos na cidade, linda cidade de Vitória da Conquista, Bahia, né? É um lugar muito bonito e vale a pena registrar esses momentos e estar tá mostrando para todos vocês, né? E vamos interromper no vídeo, vamos.